Fala galera, Claudio Félix por aqui. Hoje eu quero falar sobre afinação, é, mostrar para vocês como eu afino o meu instrumento, a forma com que eu afino o meu instrumento, os meus tambores. É, para começar, eu quero te dizer que eu, eu uso o procedimento para todos os tambores para o bumbo, para a caixa. É, caixa e bumbo, dependendo da situação, eu uso algum tipo de, de abafador, dependendo da sonoridade que eu quero. Mas a afinação é sempre o mesmo pra padrão Para todos os tambores tá? Então vamos lá A primeira coisa que eu faço é a seguinte Eu afrosto todos os parafusos tá? Todos eles Até eles não terem contato com o aro Depois eu venho reapertando eles Com a mão né? Até ele encostar no, no aro de novo Certo? Faço isso com todos os parafusos Dependendo da bateria, no caso aqui da, da, da Pro né, Você tem dificuldade, eu tenho dificuldade Meu dedo é um pouquinho gordo, eu tenho dificuldade para colocar o dedo aqui para girar Então dou uma ajudinha aqui em cima e rodo com a mão aqui na própria cabeça do parafuso certo? Feito isso, eu vou aqui e dou uma, uma pressionada no centro da, da pele Para voltar para o lugar, de repente alguma coisa que esteja um pouco mais apertado do que o outro a ideia principal da afinação é o seguinte, é você fazer com que a pele desça por igual no tambor. Quando você aperte os parafusos, ela desça por igual. O que, que acontece quando você, por exemplo, aperta mais um lado e o outro lado está mais frouxo? Né? A pele vai descer por igual, logo ela vai suar distorcido quando você vai tocar. E é por isso que a gente tem que tentar fazer esse procedimento uh, o mais preciso possível, né? que é ter a mesma pressão nos mesmos parafusos. Feito isso, eu apertei os parafusos com a mão até eles encostarem no aro, todos eles. Agora eu vou pegar a chave e vou dar meia volta para cada parafuso. Sempre fazendo isso de forma é, que eu comece com um parafuso e depois vou para outro que esteja na frente. E depois eu tento cruzar isso, eu vou cruzando essa afinação... Sempre pensando em fazer a pele descer por igual no tambor Tá? Vamos lá, meia volta Ó, A chave está aqui Eu vou meia volta Vou fazer isso Com todos os parafusos Feito isso Eu começo a testar os sons na frente da, da canoa aqui, do parafuso Com a própria chavinha Aqui eu já vou tendo uma ideia De quem está mais alto, de quem está mais baixo Você também pode fazer isso com a baqueta, tá? É a mesma coisa ó, Esse parafuso, ó, essa afinação, tá diferente dessa Vou subir um pouquinho para ver como é que fica. É muito importante você é, fazer isso e contar com o seu ouvido, porque é. Por mais que você tenha um torquímetro ou outras chaves que que tenham outra forma de afinar, medindo a pressão da pele, eu acho que nada é mais preciso do que o teu ouvido, né? E eu sempre incentivo as pessoas a, a, a mexer na afinação, buscar o som que ela quer. Às vezes a galera fica querendo trocar só de pele e às vezes o problema está simplesmente na afinação, na forma de afinar, tá? Então é o seguinte, continuando... Se você pensar numa precisão absurda, você não vai ter. Porque primeiro que você vai ter que tocar exatamente nos mesmos lugares e você dificilmente vai conseguir fazer isso. A ideia é aproximar o som dos, da, das tarraxas o mais próximo possível. Bom, aqui para mim já tá bom. Agora eu vou fazer o mesmo procedimento com a batedeira Eu comecei com a pele resposta tá Vou fazer a mesma coisa Exatamente com a pele batedeira Uma coisa que eu sempre faço pessoal É o seguinte Eu isolo totalmente o som da outra pele Porque eu não quero Influência do outro som da pele Na pele que eu estou afinando Entendeu? Então eu sempre boto um paninho Nesse caso aqui eu estou usando esse over skin Para abafar a pele de baixo Agora eu vou fazer a mesma coisa com a pele de cima Vou virar o tambor as tarrachas já estão frouxas, vou apertar com a mão né, até encostar no aro, certo? Dou aquela pressãozinha aqui de novo, porque essa pressãozinha vai fazer o. vai me mostrar se tem algum parafuso mais frouxo. Beleza, feito isso, mesmo procedimento. Meia volta para cada parafuso. Coisa. Ó, tá vendo? Aqui já tá diferente ó. Uma outra coisa importante que eu não falei pra vocês É que eu tô usando Um canal só de microfone Só esse over Pra ter o som mais natural possível Não tô usando compreensão Não tô usando é, nenhum tipo de plugin O som é natural aqui Da sala e do tambor tá? Então aqui, ó, vamos... Opa. Vamos lá de novo Já ficou mais igual Aí você pode pegar a baqueta e testar com a baqueta esse ajuste aqui para cima ou para baixo, né? Ele tá, na verdade, sendo mais preciso com as meia volta que a gente deu. essa essa tarraxa aqui, ó, tá soando mais alta. Mais apertada do que as outras. Vou descer um pouquinho. A partir desse ponto, eu já testo o som do tambor. O som do tambor tá redondinho, não tem nenhuma sobra. Né? A partir daí, é, eu vou ver se eu quero esse som mais grave ou mais agudo. É, como eu falei para vocês, se eu afrouxar um pouco a pele resposta eu vou ter um pouco mais de corpo, né? Um, o, o decay vai ser maior, né? Eu vou fazer isso aqui pra, rapidinho para mostrar a vocês, ó. olha só. Vamos ver como é que ficou. Corrigir um parafuso aqui que está um pouquinho mais alto. brando aqui a tarraxa aqui então pessoal esse procedimento é muito importante é, a gente trabalhar o nosso ouvido porque você fazendo isso você vai chegar perto do som que você quer né é, só repetindo aqui para reforçar nos tambores, nos meus tons, tons de surdo, eu não uso nenhum tipo de abafamento. É sempre o som do tambor, porque eu, eu prezo muito por esse harmônico do tambor, sabe? A, o tamanho do tambor, os tamanhos dos tambores do kit, eles já são responsáveis por fazer a diferença do som. Sabe, você tem um tom de 10, 10 por 7 um 12 por 8 ele já tem, se você afina igual, ele já tem essa diferença no próprio tambor e é importante isso estar bem feito porque esses harmônicos eles vão soar é, é, esses harmônicos dos tambores eles vão soar muito parecido e quando você tocar no, no, no instrumento você vai ver que você vai ter essa similar, similaridade de afinação e os tambores se encarregando da diferença do, do, da sonoridade deles ok eu vou fazer esse procedimento na bateria agora nos outros nos meus outros tons e vou mostrar para você o som da bateria inteira, como é que fica com essa mesma afinação aqui, partindo de, de, de meia volta no parafuso, tanto embaixo quanto em cima. Eu dei uma afrouxadinha na pele de baixo, mas eu vou voltar ela um pouco para cima para poder fazer esse procedimento padrão nos outros tambores, certo? Beleza? Vamos para a bateria então. Então pessoal, é o seguinte, fiz o mesmo procedimento em todos os tambores, tá? Estou usando aqui um tom de 10, tom de 12, que eu te mostrei fazendo o processo de afinação, e um surdo de 16, É muito importante você fazer esse processo e repetir várias vezes, porque mesmo você fazendo isso, pode ter alguma coisa que não te agrade no som. Por exemplo, eu, eu quero esse surdo um pouquinho mais grave, né? Eu efetuei o, o mesmo procedimento para todos os tambores. Mas no meu gosto, no meu entendimento, eu quero dar um pouquinho mais de corpo a esse, a esse, a esse surdo, certo? Vou descer um pouquinho a afinação. Tom de 10, no meu gosto geral, eu preciso subir um pouquinho de nada essa afinação, tô achando muito baixa. coisa vibrando aqui, né? Esse stack está vibrando, esse também. Mas quando você tocar a bateria, essas coisas vão acontecer, se você tem isso no seu setup. Uh, por isso que é importante você afinar todos os tambores e depois você vir corrigindo no conjunto. A caixa eu fiz a mesma coisa, porém tem uma volta e meia na caixa, porque eu gosto da caixa mais aguda, né? Sem esteira esse som aqui, ó. Colocar a esteira. Dependendo do que eu for tocar, eu tiro um pouquinho dessa sobra. Isso aqui é uma coisa que eu uso da Overskin, né, que me patrocina. Isso é um travesseirinho com areia. A diferença é que o som da caixa vai ficar, ó. Nem sempre eu faço isso, tá? Opa. Só lembrando, ó Eu tô de novo só com o microfone Os outros microfones não estão ligados Não sei se dá pra ver lá atrás Mas no computador lá aparece só um canal gravando Porque para você ouvir o som orgânico Bem próximo ou igual ao que eu tô ouvindo aqui Então, isso é uma coisa é, que eu faço sempre nas minhas afinações, é, se eu vou gravar uma coisa tipo WOSP, eu vou botar afinação mais grave, mas vou usar esse tipo de afinação. Eu sei que existem vários outros tipos de afinação, uh, mas eu não uso, eu uso esse, porque para mim é o mais legal, é o que eu consigo alcançar os meus resultados sonoros com mais facilidade é, Vale a pena ressaltar que, que existem muitas outras coisas que vão mudar sua sonoridade, tipo de pele, profundidade do tambor, é, tipo de aro. A bateria é realmente complexa para a gente conseguir afinar o instrumento do jeito que a gente quer. Mas se você tiver um instrumento que não precisa nem ser tão caro quanto esse, mas que tem essas características, fazendo esse procedimento você vai conseguir tirar um bom som e tem que treinar, não adianta, a gente não consegue fazer isso de uma hora para outra. Você precisa ir testando e melhorando. Eu mesmo aqui ainda vou mexer em algumas coisas para chegar no som que eu quero. Mas esse princípio básico para mim que é importante. Tá bom pessoal, espero que eu de alguma forma aí, tenha ajudado com essas informações para você uh, melhorar a sua afinação no seu instrumento e, e enfim... Conseguir de repente chegar a uma sonoridade melhor que você está buscando Ok, tamo junto e até a próxima